Você usa na obra pra torná-la mais veloz? Então, a gente começou Já tem uns três anos pra cá Depois de um desastre A gente teve uma obra que foi um desastre Ai, mas às vezes eu Quatro... falo que a gente só aprende apanhando, né? Sabe, foi um hotel aqui na Glória Um hotel pequeno, em que a gente fez tudo errado Mas tudo, tudo <risos> Ali foi o nosso grande debrief sabe que debriefing é debrief, você não pode fazer isso, não pode fazer isso Se não se repete, você não pode se repetir E aí a gente teve um prejuízo muito grande uhum. De verdade, porque a gente planejou errado Então a gente fez uma obra que Precisava de um prazo muito, muito acelerado, você tinha 15 dias a cada quatro quartos. E ah, ao invés de a gente fazer por andar, que dariam quatro quartos direitinho, a gente atendeu ao cliente e fizemos por coluna d'água. Para que não ficasse Sim. alguns momentos com a água fechada. Era melhor a gente ter fechado a água em alguns momentos e não ter feito, imagina, eram quatro andares, um hotel de, de escada hum. onde os pedreiros só tinham aquele acesso mesmo que os os então foi, tudo, que os óspers, então foi tudo mal pensado, uhum. foi tudo mal planejado da gente, da, por conta do cliente, da gente também. E a gente rompeu esse contrato e a gente precisava ter feito uma... A gente movimentou uma parede, a gente construiu essa parede de alvenaria, que uhum. foi uma grande burrice. E daí, enfim, uma série de erros, que resultaram a gente ir procurar mais, isso tem 4 anos 4 ou 5 anos, não assim uhum. e aí eu fui buscar, foi impossível, tem que ter um jeito de fazer isso melhor, mais rápido e que me dê, aí eu caí na questão dos métodos ágeis, uhum. que é o que a gente aplica hoje, Entendi. hoje a gente fala assim a gente envolve o, a pia na nossa obra, é e a gente legal, conta né? o motivo daquilo, porque que a gente tá ali uma motivacional antes com todo mundo ganhei aí, a obra grande a gente chama de DDR vamos tentar fazer DDR, é, a gente faz a gigantes a obra menorzinha, então a gente, eu ganhei eles naquele momento. Eu tinha com a história do cliente, o que, que ele vai fazer, e, e a gente tem um controle diário. Então, todos os dias eu recebo relatórios todas ah, as isso obras. É ah, você diário de obra, né? Eu tenho um diário mas a gente não botava em prática. Uhum, a gente faz o planejamento antes. Então, como é que é composto o seu planejamento? Porque eu vou ser bem sincera. Tem várias pessoas que vão falar, ah, tem, que planejar, tem que planejar, planejar, planejar, planejar. Como Mas ninguém ensina falando. a planejar, gente. Eu fico agoniada. Então. Porque as pessoas falam e tem um monte de gente que fala e não sabe. Eu planejo minha obra. Você vai ver que eu não planejou bom, Planejo nada. É ele não sabe o que precisa de um princípio, que é o um projeto. E, e o que acontece em projeto comercial, em obra comercial principalmente, é que esse projeto chega Junto, né? Ali é. vai, vai acontecendo ali junto. Então, se você já tem uma prática, você consegue fazer isso a partir de um estudo. Uhum. Você faz esse levantamento real, porque você não pode ficar estimando o material, estimando. Eu preciso de tudo ali naquela hora. Uhum. Eu não tenho esse time de ficar indo na loja de material de construção a cada... <risos> sabe? É, acontece madrugada a obra. Como ah, é que isso é vai verdade? acontecer? É noite ainda, né? A noite, é de madrugada. Então você não tem esse time. Então você precisa realmente fazer um planejamento de material. Então você vai fazer todo o levantamento de material. Você vai preciso. deixar... Preciso. Preciso. Máximo possível. O que que a gente faz? Ah, isso aqui a gente vai usar X de joelhos não sei o uhum. que. A gente tem 10, 20 joelhos a mais uhum. do que a gente planejou lá. Porque a gente tá. tava tendo uma basezinha Toquezinho, pra não ficar correndo, uhum. não parar a obra. E porque material a obra, obra para. Na outra, né? A obra para por causa de um joelho, porque tu não pode fechar, é tu não pode fechar o chão. Já aconteceu comigo, uhum. a obra parou por causa do parafuso. A ah, ela para por causa de um parafuso. Ah, para, mesmo. E quanto custa isso? Uma obra parada vale muito mais que você ter 10 caixas de parafuso foi, na é. obra. É Exato. melhor você ter 10 caixas de parafuso. você vai ter outra, outra essa obra, questão não vai jogar material. fora. Exatamente. Essa questão do material foi uma coisa que a gente teve que Fazer essa, essa... não, a gente precisa de uma coisa real. Uhum. A gente não pode ter estimativo aqui nisso. E ter todos os profissionais alinhados com prazo. Uhum. Por quê? Qual é o grande drama? É quando isso não é casado. E você determina o um eu... prazo pra eles? Não, é eles é dão prazo pra gente a gente vai negociando. Uhum. A gente vai negociando, olha. Então você vai entrar, então esse cronograma, quando eu faço uma reunião que a gente chama da reunião macro, é que todos os fornecedores, todo mundo vai estar tá lá. Então se você é do granito, o do drywall, o pessoal do, do da obra civil em si, é. o marceneiro, todo mundo tem que estar uhum. junto, todo mundo tem que se conhecer pra que a gente case e fale, olha, você, eu dependo que você termine isso pra poder, então e a gente vai fazer o seguinte, esses netos dados, o que acontece? A gente inclui o cliente no processo, porém ele não controla. Ah, entendi. O controle é seu. Ele que você tá com um videogame, ele tem que ter sim. Ai, mas posso falar isso ótimo. Inferno é cliente te adoclinando. Nossa realmente. senhora. Ah, então quando eu vejo que tá com um o um cliente ali, vira assim e fala, ai, mas a sobra tá muito vazia, cadê as pessoas? Pessoa, meu amigo. Você não sabe nem o que vai estar fazendo. Exatamente. ou é cliente que pede pessoas? Então, o que que acontece? Quando ele tem o cronograma lá, que o cronograma tá na parede, que ele vê a, a ordem do serviço toda, é tudo montado na obra. Uhum. Então a gente põe uns quadros uhum. e vai botando ali os post-its, e a galera vai vendo, ó, já executei isso, e no final do dia a gente tem que me dar. E daí é muito simples, porque para a gente precisa ser simples. Uhum. Eu tentei fazer isso no Trello. Com... Ah, só <risos> Então aquilo ali foi a coisa que é essa, essa gestão à vista, que é os é. crum... Mas quantas ela... vezes os... Simples funciona, né? Já funciona. E aí você tem um, conto, um contato e eles têm assim, a certeza de que se eles furarem naquela lista, tem que explicar o porquê que não foi feito. Uhum. que às vezes eles alteram. E, mas eles me explicam e me convencem. Olha, Débora, uhum. realmente, você colocou aqui, a gente chegou à conclusão de que é melhor fazer isso antes do que aquilo. Uhum. Mas a gente não pode nunca é, acrescentar prazo lá no ano final. E aí esse é o planejamento. Porque o planejamento, como eu fazia, uhum. era eu. Era quase que eu sozinha, eu trabalho junto com meu marido. Era uhum. a melhor coisa do mundo, mas ele também não sabia do meu planejamento. Meu <risos> marido também não tinha ciência lá, grandes coisas do meu planejamento. Então eu centralizava tudo em mim e quando não dava certo eu explodia com todo mundo e me aborrecia com todo mundo. Entendi. Até nesse hotel que eu ganhei uma pressão alta, um montão de problema porque Nossa. eu me aborrecia o tempo inteiro ao extremo, então isso não vale a pena. Mas esse é um negócio que eu vejo que estão começando a botar em prática e eu uhum. acho muito bacana. Você botar todos os profissionais e mostrar pra eles a responsabilidade. Ah, que a responsabilidade. Exato. Do tipo, olha, você é pintor Se hoje você não terminar de amassar tudo pra não amanhã começar, começar a botar assim, o selador, não. você vai prejudicar, sei lá... Ah, a colocação luminária. A colocação da luminária, exatamente. A colocação das portas, das quadrilhas. Exatamente, porque tem que estar tudo em uma sala. Que é que é? A parte pré-eliminada pintura. Isso, exatamente. Está pronta. Então uma coisa que eu vejo e que tem que chamar mesmo. E tem gente que tem um preconceito de falar, ah, não, o cara é peão, ele não vai entender nada. Cara, é o contrário. O contrário. Ele entende e ele tem que entender. Quando você. <risos> tudo é a forma. Eu sempre me dei muito bem em obra. Porque eu sempre sentei com ele pra ouvir também. Aham. Uhum. Porque os caras têm muito mais experiência. Tem, muito mais. Eles dão banho. Quando ela te dá a gente dá voz, eles vêm com uma solução, você como é que eu não pensei isso antes? É, é. E aí você, quando você abre esse canal, o cara fica confiante. Fala, pô, dona Débora é maneira. <risos> dona Débora não é. Sério? Sabe? Não, você é muito diferente daquelas arquitetas que vem aqui. A doutora vem muito empinada aqui. Uhum. E aí eu chego lá com eles do mesmo jeito e converso. Não de igual para igual, porque eu não vejo essa diferença de fato uhum. na vida. Sim, sim, então sim. Então eu vou conversar com um profissional que está me prestando um serviço que ele tem um prazo e tem que entender o porquê que não foi feita. Uhum. Então você acaba colocando todo mundo num ritmo, no teu ritmo. Sim. Então você consegue pegar as pessoas e colocar no ritmo que precisa ser para executar uma obra comercial.